E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Titi, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Nesse vídeo eu trago pra vocês como deixar o mouse chroma, mano. Tipo assim, meu mouse é chroma, é da Multilaser. daí eu decidi deixar o que ele setinha também, mano. Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou tomar um aqui de fundo aqui. Eu vou mostrar. Vocês vão curtir, mano. Tá muito legal. E eu decidi trazer esse vídeo aqui, eu tive ideia aí, eu vou deixar os créditos do vídeo do cara né, fixado nos comentários, porque no, na descrição o YouTube não envia o vídeo, não fica inscrito. Só como que dá pra vocês perceberem aqui, ó. O nosso fica trocando de cor, vai abrir alguma alguma coisa. Fica, ó, pra vocês verem, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Se você vir aqui, mano, pesquisar alguma coisa, ó, ficou mudando de cor, muito semente, mano, na moral. Vocês vão fazer o que? vem aqui, vai estar em download, vai estar aqui cursor de mouse. Você instalou, você vai clicar em extrair. Já extrair, você vai vir aqui ó, cursor de mouse rgb. Vem aqui, você vai vir instalar, ó, você clica no botão direito e coloca aqui, instalar, uma vez, já está bem, né? Vai estar instalando. Vai vir aqui ó, mouse, aqui na barra de pesquisa do seu Windows, abrir, espera carregar um pouquinho, vem aqui e.. Em... Em... So, ó, opções adicionais do mouse e em ponteiro Em ponteiro vai estar tá aparecendo aqui, ó, coma Se serve o server Windows 10 ou para... qualquer tipo de Windows? aí você vai poder jogar seu D-Tank Com um cursor de mouse bem bonitinho, que vai ficar mudando de cor Sei que é, tipo assim Não é uma coisa tão legal assim, mas Quem joga D-Tank dá uma diferenciada Então, se você curtiu, deixa o like Que eu trago mais vídeo aí sobre isso aí, mano Eu vou colocar esse app aqui então, Pra vocês verem, fica mudando a cor, mano estável, moral, curti pelo menos, né, eu coloco esse álbum aqui de fundo, daí né, lá, mudando de portal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, nem esquece de passar lá no vídeo do cara que eu tive que ver, uma ideia do vídeo dele, de trazer esse vídeo aqui no canal, serve tanto para jogadores de a para quem quer edita, daí dá uma... um charminho, né, mano, dá uma diferenciada no mouse, né, e também no cursor, fica uma coisa fofa, pelo menos eu curti, se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Vamos tentar bater a meta de 100 likes aqui nesse vídeo, porque eu acho que a gente consegue. Fechou? Até o próximo vídeo. Um abraço e de...